Pessoal estamos aqui para mais um vídeo para vocês que é mais uma novidade É sim senhor, é sim senhor Exatamente, com o nosso aparecer do portal metal Desta vez vamos ter aqui a banda All Against All Against Exatamente Com a música Blood for Blood Que é do álbum The Day of Rec... Recording The Day of Recording Foi lançado este ano Exatamente, 7 de Março Toma, Isso, e, pronto, a banda pelo que nos deu a entender, é uma banda de metal. Exatamente. Vamos ver o que é que nos é é é espera. O again, se mais uma banda portuguesa nova no canal. Né? E que nós desconhecemos. desconhecemos conhecemos, Ô, os conhecemos claro. infelizmente, e estamos aqui para conhecer. Exatamente. Tem que nós e <guy> vocês well, isto e desse lado temos que conhecer isto. E. Não se esqueçam, no canal, o canal do pessoal não gosta nada. É só desligar no botão de inscrição. Desmarrar o sininho e deixem likes. vocês já sabem que o like se ajuda bastante a divulgar os vídeos e ajuda a motivar os Zés, vocês já sabem, né? é sempre a mesma história, vocês já estão invitados. E E... Né? Espalha é a palavra do Zés, pá, Ele tem que ser, pá, exatamente, Pai. tu e o Zé que estás em casa, que estás a ver a gente, pá. Inscreve-te, pá, tem que ser, pá, é isso mesmo, pá, e o Metal Português, pá, vamos tu é isso. Tu, Zé, tu, que estás esse lado, inscreve-te no canal, Zé, não custa nada. É isso. Pai. É isso mesmo, por isso, fico. vamos então, vamos ao vídeo, vamos ao vídeo. O rato, o rato, está <risos> para o vídeo. Até já, até tá já, até tá já, tá já, Estamos de volta né? para o vídeo, é a é expressão é magia, foi no mas... mas... um f... a... um instante, foi no um instante. Estamos foi... de volta então para o vídeo All Against. Exatamente, que isto é uma banda de Lisboa. Lisboa, exatamente, não me... então, tínhamos mencionado ainda. E é a música Blood... For Bloods, é, ah, Blood for Blood, Sangue por Sangue. Ok. Ok, vamos já então começar a preparar para isto, vamos lá Mais uma banda portuguesa, um momento, um momento. nós estamos um empolgados, um como sempre, bandas portuguesas, vocês já sabem, né? é? sempre é uma novidade para nós e para vocês. Melhor ainda! E divulgar o nosso produto nacional Zé. Exatamente. Ó, oh. oh. só preparar aqui o vídeo para vocês. <risos> ah pronto. Um Está tudo preparado Zé? Estamos? Não? Estás preparado. Vamos embora? Vamos embora. Zé, primeiras impressões aqui dos All Against. Zé, Zé, este já é um som que é o aquele metal mais pó por... Está a fugir para o trash metal. É, também, pensei exatamente o mesmo. É incrível, tá, estamos a pensar o mesmo. É? Mas é, também pensei o mesmo. Exatamente. É é mesmo. Pá, e este Growling, este Growling, tá aqui bom, do, nosso, tá do, nosso do nosso vocalista, do nosso vocalista Henrique Martins. Henrique Martins, é pá, pá. Dos melhores Growlings que eu já ouvi. Sim, daí, senhora. Eu digo já, sou sincero, gostei bastante do Growling, Henrique Martins. Grande voz. grande voz mesmo. É preciso muita técnica para fazer um bom Growling como o Henrique Martins. A sério, estou a gostar bastante, meu. Uau, surpreendido, então, ah pois sim, também sim, uh, mas pronto, o que é que tu tens a dizer mais? Estás a gostar da, da música? Estou a gostar da sonoridade, é tá para não surpreender pela positiva, estou a gostar do metal, Exatamente. do metal fugido para o thrash metal, estou a gostar bastante, meu. Epá, e aqui o baterista? E, Ricardo... Ricardo Tito, epá, uau, que grande baterista, não sei, a sério, estou a gostar bastante, Ricardo Tito, que grande baterista, muito talento. Meu. Muito bom, ah, muito bom também. Tu, sabes que a sonoridade está-me a fazer um bocado lembrar também aqueles tempos de Metallica, Aquele metal da altura, estás a ver? Sim, sim Soam esse tipo de metal com, com, Por isso, quando eu digo isso eu acho que é bom É um bom exemplo, é um exemplo de excelente qualidade Que é mesmo assim É também Love Byte Está-me a fazer lembrar assim um bocadinho Love Byte Que é uma ah. coisa que nós já, já ouvimos aqui no canal E o pessoal conhece sabe isso Mas pronto, estou a gostar bastante da banda e da música E eu, o próprio baixista, olha o baixista também Que o nosso, o nosso amigo, o nosso amigo Luiz Silva, Silva Sim, sim. sim. E a, e a parte, claro, depois temos o Bruno Romão, também, que é o... o faz, os guitarristas. Que é o rítmico. É e o Sérgio Correia. Pronto, e o Sérgio Correia, que é o... Também estou a gostar bastante das guitarradas, dos riffs de guitarra é pesada. Pesos. Os riffs de guitarra pesada, pesada estão muito bons. Excelentes mesmo. Velho, sério, estou a gostar bastante. Boa banda, meu. Muito bom. Zé. Epá, epá, aquele sol, oh, oh Zé, houve oh, aquele sol meu. Lindo, lindo. Sério, sério, lindo. Ouve, solo. Tem que dar, houve. É preciso fiz muita, muita técnica e muito talento para conseguir fazer um sol deste. Está excelente, a sério, lindo demais. Eu adorei o sol, meu, magnífico. Zé, fez-me lembrar Love Bites, Lindo. Yeah, agora que fez lembrar-me. Agora, é agora estamos a falar de Love Bites, yeah, fez-me lembrar agora do Love Bites, o sol. Sol, se vocês conhecerem, vão identificar-se também de certeza. É pá, fez-me lembrar, fez. O sol Lu. Sim, senhora. O nome dele é Lu, é o Lu. É pá, sério, o nome do Luiz Guitar só para ser o Sérgio Correia. É o Sérgio Correia. Praticamente, cá foi ele que fez os shows ou a maior parte deles. É, é, é. Uau. Que grande guitarrista, a sério, muito muito bom, muito talentoso Sérgio Correia, epá, e a banda toda, estamos a adorar mesmo. Toda. Sim, mas também o guitarrista também é, claro, só que tem a sua função, né? a sua função é a parte rítmica. Sim, claro. E tem a rítmica dele também é muito brutal, sério. Tá, mas a banda toda, Este gajo, é... o outro, o que estava a dizer, desculpa, o Sérgio, Sérgio, Correia, Sérgio o... Correia. O que faz o lead guitarra, epá epá. epá, epá, deixou um queixo aberto agora, deixou. Muito bom, muito bom, epá. e o baterista também estamos a gostar muito do baterista. Também Ricardo. o Ricardo Tito, Sim. Sim. muito bom, meu. Toda a banda é talentosa, mas para mim, pá, sabem que eu gosto mais de guitarra. Uh, eu mas eu como, mais também o Sérgio Correia, com aquele solo magnífico, e mesmo o, o Bruno de Romão, é pá, as guitarras estão a soar lindamente bem, com aqueles riffs lindos e pesados. Eu estou a adorar mesmo a mesma música. Sim, José, também estamos a, perfecto, estamos a esquecer perfecto. de uma cena que. Este som tem uma qualidade excelente e brutal. o yeah, próprio yeah. baixista, o próprio baixista, eu consigo ouvir detalhadamente o próprio som, o sonoro dele. Vais a ver? Yeah. É pá, está um, um tá som de qualidade assim. brutal. Sim, Luís Silva está. É a música do vídeo está fixe está yeah. com boa qualidade yeah. tá, estamos a gostar bastante mas o da prisão está-me a fazer lembrar o do Centengar Centengar <risos> Metallica, Metallica. Yeah. Yeah. Yeah. sim yeah. Então, yeah. Yeah. eu percebo a tua a tua <risos> ideia mas é pá mais uma vez aplauso aplauso aplauso que banda que sim. banda meu que banda vamos continuar o José recomendo pá, recomendamos mesmo vou, vou investigar mais sobre os All Against depois disto que é mesmo assim vou gostar bastante sabe? vamos, vamos. Muito bom, muito bom. Gostei. Olha o yes. que grande surpresa. Estás chocado. Mas, tu viste aquela está bateria muito baixo, meu? com o baixo, meu? Estás meu. Tu viste sim, aquela bateria gostei. com o baixo, meu, agora este final, Excellent. meu? Excellent. Tu viste, meu? Assim, adorei, adorei, Também gostei bastante. A parte, esta parte de final da bateria assim. estamos então, Ainda para falar do baterista também, hein? o Ricardo, Ricardo. Já uh, sabíamos, já sabíamos, por causa é um grande baterista mesmo, toda a banda são excelentes em tudo o que eles tocam, todos, todos os elementos da banda, gostávamos mesmo do, da música toda em si, mas é pá, acabei por, por confirmar para mim, o baterista que me chama mais a atenção mesmo pela sua agilidade e pelos seus, os estilos meus, os espetaculares que ele fazia meu, a grande baterista e o guitarrista também, o Sérgio Correia que fazia mais o sol. Mas pronto, só dá é, a banda, excelente, excelente. Eu vou falar então, eu falo do Grolling, falo do... E o Grolling, claro, do guitarista. Sim, falo do, do sim, growl, claro. também do back vocals do guitarrista, também do... do... Sim, o back vocals também, fazia o back vocals era o Bruno Romão também. Sim, exatamente, também. e claro, também a parte de ritme, uh, rit, uh, rítmica ritmica dele também. sim A condizê-la com a guitarra a dele. Baterista. O baterista, quero dizer que o baterista, peço desculpa. Sim. É pá, pá ficava tudo ali perfeito. Sim, foi, também estávamos a falar do vocalista, eu gostei bastante. O Henrique Martins, meu, ele tem um growling muito bom, uma grande voz. Eu gostei bastante. Banda no geral, meu, top, meu. Adorei. Das melhores bandas portuguesas que assistimos até agora, meu. Gostei bastante. A sério Mas Olha mas... que um concerto ao vivo deve ser interessante. Muito bom. Olha que o Zé! Olha que o Zé! Olha que o Zé! Não se preocupam nada. É, é um concerto ao vivo é. do Val Já Ela se... é. que... é. está a fazer. Ela está a fazer. Que dizem, amigos? hum amigos? Hum, hum. hum. É o Zé! É o Zé! É o Zé! Sempre assim. Zé! É o Zé! Não se É assim, Zé! É, Zé! Tem que ser! Por isso, pessoal, por tudo. Mais uma vez. Agradecemos Obrigado. Outro por por bandas portuguesas. também pela indicação, mais uma excelente banda. E também às bandas portuguesas, até hoje que nós reagimos. E são agradecemos caras. do fundo do coração Pelos todos os agradecimentos. agradecimentos todos, é. É pá, é assim, os nossos queridos são todos sinceros. É Somos sempre a sinceridade. Por isso, Exatamente. sempre os amigos. Os nada sabem de a coisa. Sabemos. Por isso, pessoal, não se esqueçam. Não percam o próximo vídeo por nós também. não.